Bom dia 6 horas e 31 minutos Dia 19 de agosto de 2015 Estou na rodovia BR-050 Sentido Sul Deslocando para São Paulo Estou falando pausadamente Para fazer um teste nesse vídeo Com legenda Tenho que falar corretamente Claro Para que o sistema Reconheça o vídeo, ou seja, a legenda. Volto a lembrar que é apenas um vídeo teste para a legenda. Obrigado, um bom dia. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, fica estranho falar desse jeito, mas é um teste que quero fazer, obrigado por compreender, valeu galera! <risos>